A segunda-feira começou com as principais bolsas internacionais em alta Animadas com o Trump recuando e tentando dialogar com os chineses E a bolsa brasileira em mais uma forte queda Dessa vez por culpa dele, Jair Bolsonaro que tá com a sua popularidade desabando mais do que o Ibovespa O que mostra que o seu estilo chimpanzelesco de governar Tá acabando com a paciência do seu eleitor Além disso, o presidente também revelou nessa segunda-feira Que está para estourar uma denúncia envolvendo uma pessoa próxima a ele quem será que é, hein? Bom, para piorar ainda mais a situação, as recentes manifestações do presidente brasileiro nas redes sociais atacando até a beleza da mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, aumentaram as chances de que um acordo entre o Mercosul e a União Europeia não prospere. Afinal de contas, eu não sei se os assessores do Bolsonaro avisaram ele, mas todos os países da União Europeia têm que assinar esse acordo para dar certo. Inclusive a França E a consequência de tudo isso é o dólar disparando mais uma vez Fechando o dia negociado a quatro reais e 13 centavos o maior patamar em 2019 e apenas dez centavos de alcançar a máxima histórica atingida no final de 2015 em pleno processo de impeachment depois não sabem porque a desaprovação desse presidente está tão elevada colocar um presidente sem noção para governar um país dá nisso né para amanhã é bom ficar de olho na divulgação do PIB da Alemanha que poderá dar novas pistas sobre como como anda a recessão mundial? Já no cenário local, teremos os dados da inflação medidos pelo IPC semanal divulgado pela FIP E às 10 horas da manhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falará no senado sobre as perspectivas da política monetária brasileira Então